Que tal aprendermos a pronunciar de maneira correta os nomes de personagens e locais na série Os Anéis de Poder?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 Não esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui embaixo na descrição do vídeo para adquirir livros do Tolkien na Amazon e no Submarino. Este TT Languages número 4 terá uma pegada diferente. Acredito que muitos aqui estejam ansiosos para ver a série Os Anéis de Poder, que estreia daqui a três dias. Nós aqui do TT temos acompanhado toda a trajetória da série, desde o anúncio feito pela Amazon há quase cinco anos atrás, como podemos ver no vídeo do TT Extra no 24 aqui em cima. Desde então, foram inúmeros vídeos analisando cada notícia, teaser ou trailer divulgados. Nossa abordagem tem sido sempre debater essa nova adaptação, mas sob a ótica de mostrar o que de fato está ou não está no conjunto da obra de Tolkien da mesma forma que já fizemos aqui com os filmes de Peter Jackson, por exemplo. Aqui do meu lado, a indicação de vídeos nossos em que comparamos os filmes das trilogias dos Seus Anéis e Do Hobbit com os livros, de forma bem transparente. Os links de cada um deles estão, como de costume, na descrição logo abaixo. Sendo um quadro voltado para os aspectos linguísticos do Legendário e de suas adaptações e atendendo a pedidos de muitos assinantes do canal, Resolvemos repassar aqui uma lista de nomes e lugares que com certeza veremos nessa primeira temporada da série, para que ninguém fique com dúvidas sobre como pronunciá-los adequadamente. Nesse sentido, eu recomendo fortemente que leia uma entrevista que saiu em junho na revista Inverse com a Leith Macpherson, responsável na série por supervisionar os sotaques e as pronúncias dos atores, e a ensiná-los a interpretarem suas falas nos idiomas criados por Tolkien da maneira mais adequada. O link da entrevista está na descrição do vídeo e o seu conteúdo foi mencionado pela Inês no TT News Especial número 76. É interessante lembrarmos também que o Sérgio e o César a conheceram pessoalmente durante o evento para criadores de conteúdo em Londres em maio passado. É ela responsável por algo que me deixou particularmente muito satisfeito. Ver que os atores estão todos levando muito a sério a importância de uma pronúncia correta como o professor gostaria. Nós podemos ver isso aqui nesses trechos curtinhos da San Diego Comic Con, em que cada ator fez questão de apontar a forma correta de se dizer os nomes de seus personagens ou dos locais onde vivem, até mesmo corrigindo o entrevistador em alguns momentos. Númenor, uh, a nação de Númenor é... Is... Oh, Queen Regent Miriel. Miriel. Miriel. É pesky tapdar. Você joga o iconic Isildur. A partir daqui, traremos uma lista representativa dos nomes de lugares e personagens que esperamos ver retratados nesta primeira temporada, dividindo-os em núcleos por raça ou localidade. Para facilitar para todos, as sílabas tônicas aparecerão devidamente sublinhadas. Comecemos por alguns elfos e meios-elfos já conhecidos da maioria. Galadriel Filha de Finarfin e Earwen, esposa de Celeborn, mãe de Celebrian. Finrod Felagund, seu irmão, senhor da fortaleza subterrânea de Nargothrond durante a Primeira Era. Elrond Peredel, ou Elrond o Meio Elfo, Peredel em Sindarin. Filho do grande marinheiro meio-elfo Earendil. E irmão gêmeo de Elros ou Tarminiatur, primeiro rei de Númenor. Ele foi, durante parte da Segunda Era, arauto de Gilgalad, alto rei dos Noldor, que residia em Lindon, região remanescente do que na Primeira Era foi Ossiriand, a oeste das Ered Luin, ou Montanhas Azuis. Celebrimbor, neto do grande Feanor, e senhor de Eregion, ou Azevin em português, região próxima à entrada a oeste da Fortaleza dos Anãos, que mencionaremos daqui a pouco. A capital de Eregion se chamava Ostin-Evil, Sindarin para a Cidade dos Elfos. Lá lhe comandava uma guilda de artesãos élficos de excepcional habilidade, chamada de gwaith e mirdain ou Povo dos Joalheiros. Como já vimos também nos teaser-trailers, veremos também algumas imagens de Aman, as Terras Imortais, em especial da cidade de Tirion sobre Tuna, e das magníficas duas árvores, Laurelin, de luz dourada, e Telperion, prateada. Vamos aos Edain, os homens na grande nação insular de Númenor, também conhecida como Helena ou Rumo Estrela, devido ao seu formato particular. Em sua capital, Armenelos, ficava a árvore branca Nimloth, uma descendente de Telperion, e que veio a ter como descendente na Terceira Era a árvore branca de Gondor, em Minas Tirith. Teremos o rei Tar-Palantir, provavelmente no fim da sua vida, fiel aos Valar e aos Elfos, e que recebeu o nome de Inziladun, flor do oeste, em adunaico de seu pai, o rei Argimilzor, grande inimigo dos fiéis. Miriel, sua filha e rainha regente, conhecida também pelo nome adunaico Zimrafel. Farazon, primo de Miriel, líder dos homens do rei e na série Conselheiro da Rainha Regente. Kemen, personagem criado para a série, inexistente nos livros Filho de Farazon. No lado dos senhores de Andúnie, no noroeste de Númenor, temos Elendil, filho de Amandil, líder dos fiéis, cujo nome significa aquele que ama as estrelas, mas interpretado por muitos à época como aquele que ama os elfos, já que estrela e elfo possuem a mesma raiz, El, em Quenya. Seu filho Isildur, que muitos se lembram do prólogo do filme A Sociedade do Anel. O outro filho, dez anos mais novo que Isildur, que se chama Anarion, e que talvez não aparecerá ainda nessa primeira temporada, mas já foi confirmado na série. Uma outra filha de Elendil e irmã de Isildur e Anarion, não mencionada nos livros, se chamará Earien. Notem como seu nome combina com os de seus irmãos, enquanto Isildur significa servo da lua, e Anarion filho do sol, e Arien significa donzela do mar. No núcleo que existirá nas chamadas Terras do Sul, teremos uma localidade que recebeu o nome Tirharad. Tir significa vigia e Harad, sul. Ali viverão alguns personagens criados para a série, com destaque para o elfo silvestre Arondir e a curandeira humana Bronwen. Já os anãos que conheceremos na série viverão no esplêndido reino de Khazad-dûm, posteriormente conhecido como Moria. Fundada nos tempos antigos pelo primeiro Durin sob as montanhas nevoentas, tinha a leste o lago Espelhágua, ou Kaled Zaram. Os verdadeiros nomes dos anãos são secretos e conhecidos apenas entre eles, em sua língua o Kuzdul. Nomes como Durin, Narvi ou Dissa eram nomes externos, pronunciados em frente a forasteiros. Eu espero conhecer mais da cultura dos anãos nessa série, baseado no pouco que Tolkien de fato nos deixou sobre essa raça, criada pelo vala-ferreiro Aule, conhecido pelos anãos como Mahal. Por último, temos os Harfoots, em português Pés Peludos, antepassados nômades dos Hobbits, mencionados pelo professor no prólogo do Senhor dos Anéis e no Apêndice B. Não há muito que possamos falar sobre eles antes de vermos a série, mas trago aqui apenas uma curiosidade. Um de seus líderes na série parece ser Sadak Burroughs, esse sobrenome existe no Condado na Terceira Era, de fato, no Senhor dos Anéis, e é traduzido no Brasil seguindo as orientações deixadas detalhadamente por Tolkien para seus tradutores como Covas, e faz referência à predileção dos Hobbits de construir suas casas em tocas debaixo da Terra. Veremos como isso será retratado na série. Para finalizar, como conteúdo bônus neste vídeo, acho que é interessante ensinar a todos como pronunciar o nome de alguns dos atores da série, que eu vejo confundirem tremendamente muitos fãs não só no Brasil e Portugal, mas também em países de língua inglesa. Me refiro ao ator que faz Durin Quarto e à atriz que viverá Galadriel, ambos de origem galesa, o que com certeza os ajudará a pronunciar palavras élficas. Eles se chamam Owain Arthur e Morved Clark. Owain se pronuncia exatamente como se escreve sem anglicizar as vogais. Owain e morved se pronuncia como se fosse morved em élfico. O F tem som de V e o DD tem o som de um TH sonoro em palavras inglesas como that, aquele, ou then, então. Ou seja, morved. Morved.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 Nos vemos na semana seguinte, na Mari.